Então, o senhor se é uma unanimidade Entre técnicos, entre alunos, entre professores, entre todo mundo tá? E isso é difícil Isso é É, isso é difícil Então a gente tem uma unanimidade, é difícil O senhor é uma, uma preciosidade Então eu gostaria de lhe é, agradecer imensamente por tudo que o senhor fez Eu diria que o senhor foi impecável desde que eu estou aqui conosco tá? da, é, Tanto profissionalmente quanto pessoalmente e eu lhe desejo que o senhor tenha a mesma habilidade e a felicidade que o senhor tem daqui para frente. Né, e que possa desfrutar essa nova fase aí com sua família, com seus bichinhos, seus fatios, seus galinhos. Tá, Muito obrigado de coração. O senhor está é... indo um pedacinho de cada um de nós, está indo para o senhor hoje. Muito obrigado. Obrigado. O senhor já assim que cheguei aqui também foi uma pessoa que eu conheci, já aquela pessoa que é receptiva, muito comunicativa, um cara que faz amizade fácil, que a gente passa a respeitar e se sentir seguro com, com, com o trabalho dele, isso é importante, é, a gente está num ambiente que é uma pessoa que respeita os outros, que é respeitado por todos, é, que transmite segurança no ambiente de trabalho da gente, e desejar para ele muita saúde, muita felicidade nessa nova etapa da vida, seu irmão. Bom, querido, que vale, vale. Deus proteja o senhor, que só tenha muita saúde mesmo para aproveitar todo esse tempo que tem de aposentadoria pela frente, né, meu irmão? Vale. Só que vou dizer seguinte, tem gente que chama um cara de chato, porque muitas <risos> coisas aqui não precisam é uma... ser Aqui tem coisa que a gente passa, que tem que ser a... feito, repara e não é feito coisas que a gente Nossa, fala para evitar certos transtornos. Não eu, deixar, deixar. eu passo, porque a gente passa, a gente, a gente vai na colônia, então assim, tem coisas que tem que passar para não deixar passar batido. Se o cara quiser fazer, eu não faz, faço. Oh, tem lá, lá do prédio é um que eu falo. Eu tive que pedir tipo, para os alunos se afastarem dali, se o, aquele ferrado cair em cima, ele sangue. Não, não sei se é o que eu ouvi do Já frisei várias. várias vezes. O beijo passou longe quando tem vento. Coisas que é pequeno que faz diferença. acabou. É. É. É. É. É.